Fala galera, paz, tudo bom com vocês? Estou aqui meditando um pouquinho na palavra que eu vou ministrar hoje à noite, sentindo meu coração de deixar uma palavra para meus seguidores, tanto do Facebook como do Insta, tá? A Bíblia vai dizer no livro de Jó, capítulo 1, versículo 3, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha sete mil ovelhas, três mil, mil camelos e por aí vai. Só que a Bíblia diz que antes de Jó ser provado, os bois e os jumentos caminhavam junto, em outra tradução próximo, outra tradução perto. A questão é, se Jó era o homem mais rico... Se Jó era tão poderoso... Por que, que os jumentos e os bois estavam andando juntos se não podiam? Cada um tinha a sua parte. Porque Jó, ao seu ver, era tão rico, tão próximo... Só que a estrutura da sua terra estava ficando pequena... Para a quantidade né, de, de, de cabeça de gado que ele estava possuindo... Ou seja, ele estava crescendo financeiramente... Porque antigamente não existia Banco Bradesco... O Banco Econômico não era assim... Antigamente o homem rico era um homem que era possuidor de terra... De cabeças de animais... Ele estava crescendo tanto em quantidade de animais que já estavam ficando próximo. O que, que Deus faz? Deus permite é, é, é que o diabo toque em tudo, leve tudo, para Deus fazer um projeto maior. Porque o projeto que Deus tem conosco é muito maior daquilo que a gente pensa. Né? A Bíblia diz que os meus caminhos são maiores que os teus e os teus pensamentos são melhores. né? Os caminhos são melhores do que o meu e os teus pensamentos são mais altos do que os meus, diz a Bíblia. Então preste atenção. Só que eu queria falar para você que quando Deus permite que o diabo leve tudo, e Deus refaz o projeto dando em dobro, depois Deus vai dar é, 14 mil ovelhas o dobro, 6 mil camelos, ou seja, tudo que Jó tinha, Deus coloca o um dobro, Deus faz um, um projeto maior. Só que tem um porém, Jó tinha 10 filhos. E agora Deus vai dar mais 10 filhos para Jó. Se era para ser dobro, era para ter 20 filhos. Só que não, ele tem 10 filhos, 7 homens e 3 meninas. Vou falar de novo. Jó tinha 10 filhos, perdeu 10 filhos. Se Deus vai dar em dobro, era para dar 20, só que Deus dá 10. De novo, 7 homens e 3 meninas. Só que a Bíblia diz que as três meninas que Deus dá para Jó, também eram as meninas mais belas, mais bonitas do Oriente. Você sabe que antigamente para casar, não é igual no tempo de hoje. Né? Para namorar hoje, você vai na, na casa, algumas ainda, que nem fazem mais isso. Mas antigamente, você, há pouquinho tempo atrás, você ia namorar uma menina, você ia até a casa dos pais, comunicava o pais, fazia o um pedido a liberação dos pais na época não na época você comprava você pagava um dote pela filha de um homem então imagina Jó com três mulheres de mais bela do Oriente todo mundo queria casar com ela né e Jó é para levar a filha de Jó tem que pagar um dote e quantos estavam dispostos a pagar Pô, por ser a mais bela do Oriente eu aprendi uma coisa Deus dá dez de novo só que as três que ele dá é a mais bela de todo de todo o Oriente porque no mundo espiritual Deus trabalha com potencialização, não com quantidade. Você quer um exemplo? A Bíblia diz que Penina tinha vários filhos, né? E zombava de Ana por não ter nenhum. Qual é o nome dos filhos de Penina? A Bíblia diz que ela teve muitos filhos. Qual é o nome dela? Quero de um. Ninguém sabe. Quem souber aí é algo bem raríssimo. Ninguém sabe qual é o nome do filho da Penina. Não sei, não ouvi falar, não tenho certeza. Né? Esse é o nome. Nin... Agora, qual é o nome do filho de Ana? Samuel. Samuel teve três ministérios no Antigo Testamento. Ele foi profeta, juiz e sacerdote. Antigamente, era é, é, Gideão foi juiz. Eli foi sacerdote. Elias foi profeta. E Samuel foi os três juntos. Tá? Samuel foi sacerdote, juiz e profeta. A Bíblia diz, por que, que Deus não pegou três filhos de Penina e colocou um rei, ou oh, perdão, oh, perdão, um sacerdote, um juiz e um profeta? Não, Deus pega um filho de Ana de 33 anos, eu não trabalho com quantidade, eu trabalho com potencialização, você quer ver outra coisa? A Bíblia diz que já com a casa Lia e com Raquel, Lia tem números filhos, mas quem vai ser governador? José, Raquel só tem dois, José e Benjamin, mas o que ela tem, a Bíblia diz que Deus faz governador, vai sonhar um sonho, por quê? Porque Deus trabalha com potencialização, tá? Então, o que eu quero liberar para você hoje aqui, é que Deus vai potencializar o que está vindo para você. Ou o seu ministério, ou a sua empresa, ou o seu nome. Deus vai potencializar. Mas estou em que sentido? Simples. As pessoas ficam, por que todo mundo cresce ou não? Por que o Penina tem tanta coisa ou não? Já reparou que todos os grandes homens que fizeram a diferença na Bíblia, todos os grandes homens nasceram de útero. Que era estéreo. Todo mundo que tem dificuldade de gerar quando gera, não gera qualquer coisa. Todo mundo que tem dificuldade de gerar quando gera, marca história. Eu quero liberar uma profecia. Se quiser receber, recebe tudo para mim. Eu profetizo que a área que você tem mais dificuldade de gerar quando gerar vai ser a área que você vai ser mais feliz. A Bíblia diz que Samuel nasce de Ana, Ana não podia dar filhos, né? E nasce um homem que tem três ministérios sobre si. A Bíblia diz que. Sara não podia gerar, quando gera, gera o filho da promessa Isaac. Isaac casa com Rebeca, Rebeca não podia gerar. Isaac ora para Rebeca, quando gera, gera Jacó e Esaú. Jacó é o pai das doze tribos. Né? Jacó casa com Raquel e Leia. Raquel não podia gerar, quando gera, gera José. Olha a descendência. A Bíblia diz que a esposa de Manoá não podia gerar, quando gera, gera Sansão. O um homem mais forte e um o juiz. A Bíblia diz que Isabel, esposa de, de, de Zacarias não podia gerar como gera, gera o João Batista, que iniciou o ministério do batismo nas águas. Percebe-se que todo mundo que eu vi aqui, dicas... Todo mundo que eu dei exemplo aqui, que teve dificuldade de gerar, quando gerou, gerou pessoas que vieram fazer história. Eu quero profetizar que aquilo que é a tua vida, pastor, a área que eu não consigo ser feliz na é vida sentimental. Todas as áreas dá certo, pastor. A área que eu não consigo ser feliz é a financeira. Consigo resolver todas, menos essa. Sempre tem uma área da tua vida que você não consegue resolver. Que o teu dinheiro não resolve, que o teu braço não resolve, que a tua força não resolve. Porque tem coisa que só o altar tem poder para resolver. Eu quero liberar uma profecia que é a área que não gera na tua vida, o que está estéreo sobre ti, hoje o meu Deus abre a madre e Deus está dizendo que o que vai gerar vai marcar história, o que vai gerar vai ter peso, vai ter nome, vai ter grandeza, renute se quema, narra, longe se o faia. Eu estou liberando uma profecia porque meu corpo se arrepiou inteiro. Tão certo como há é que eu respiro a presença dele tá que vale mais do que o pão que me alimenta, do que a água que me sacia, do que o ouro e do que a prata. Eu libero profecia que hoje, nesse ano de 2019 ainda, por esse tempo, o que não gerava, o que não nascia na tua vida, vai gerar, vai romper, vai dar certo. Porque a palavra não volta vazia. Receba essa profecia sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua